is laying some tonight Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Especial Natal Jack Esqueleto Especial Mais especial de todos os tempos Nós estamos no terceiro vídeo Pra você que não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima nos cards e vou deixar aqui embaixo na descrição, certo? O que eu vou ensinar pra vocês hoje, meus monstrinhos? Eu vou ensinar pra vocês a fazerem uma guirlanda monstro maravilhosa Então se você quer continuar nesse clima natalino barra Jack, você tá no lugar certo Confere o vídeo! Nós vamos precisar de feltro amarelo, branco, um pedaço de qualquer tipo de papelão, uma guirlanda, eu comprei pronta no chinês, caneta permanente preta e lapiseira, uma fita para laços de natal, tesoura e cola quente. Eu começo desenhando os moldes dos olhos e dos dentes no papelão, para poder ficar durinho e ajudar na hora de colar. E eu corto tudo isso. Eu vou precisar de dois pares de olhos e eu vou desenhar eles no filtro amarelo. E eu vou cortar... She's stubborn as a drunken donkey She's subtle as a wrecking ball She's spoiled like a bat E depois eu vou colar os pedacinhos de feltro no papelão She's denser than a diamond necklace She's colder than a diamond E com a caneta permanente preta eu vou fazer o desenho dos olhos Como se fosse um olho de gato, bem macabro Show the one who's on the lead Eu vou precisar de 8 pares de dentes, 4 para a parte de cima e quatro para a parte de baixo Eu vou desenhar no feltro branco Recortar e depois colar nos pedacinhos de papelão Chegou a hora de montar a guirlanda Então primeiro eu vou colar os olhos Eu deixo eles meio inclinados para deixar bem legal Agora eu colo os dentes Como eu disse para vocês, quatro na parte de baixo e mais quatro na parte de cima. So you Para like so think... deixar bem natalino, eu faço um laço duplo vermelho e coloco na parte de baixo da guirlanda. I know you wanna be with her. E eu colo ele com cola quente Pra poder fixar bem Utilizando uma fitinha menor Eu faço uma voltinha com ela E colo na parte de trás da guirlanda Pra gente poder colocar no preguinho E é isso, agora é só enfeitar a sua porta Now it's gostado. Nós vamos ter vídeos todos os dias até o Natal, ou seja esperem que vem mais vídeos por aí, certo? Se você do outro lado fizer alguma das coisas que eu invento por aqui, não se esqueça de publicar no seu Instagram e me marcar porque eu adoro ver o que vocês estão aprontando. E se você aí não me segue no Instagram, você tá perdendo um monte de foto da hora, então me segue. Muito obrigado por assistirem o vídeo, eu amo muito vocês meus monstrinhos, até a próxima e falou!